Da direita aqui também, né, mano? Vocês aí também que tá ouvindo, galera, dá uma corrigida na postura aí, mano. Porque, pô corpo é foda, né, mano? O corpo, ele te cobra, né, mano? Não sei se o corpo de vocês já chegou a cobrar os seis, mas o meu já, tá ligado? O corpo cobra, mano. Bora, Zinha. <risos> Vambora Alô Bora Não sei se eu vou tomar vez Invade Um safado ardou aqui Ó, mano Mas é um Jarman, não era né? viu? não faz nada Acho que ele queria fazer então isso mais com você com Só mais você Blue Red, é. tá ligado? Não, você também é God Mano, olha isso não, aqui, é, Ezinha é. Olha isso aqui, velho. Que porra é essa, viado? Tem um Singed aqui Todo jogo, todo jogo Ele assim. tá, é Todo jogo, galera Caralho, velho. Qual que é a brisa, Mano, mano. Caralho, velho. Não tem paz um game, mano. Mas será que o Golem vai resetar, velho? Tá sem flash, mano. Se ele der kill ali, tá ótimo. Tá. Não sei porque que o Jarvan fez isso, mano, mas vai ser bem ruim pro time dele, tá ligado? Double buff pro um EZ mid? Nossa, EZ mid é forte, hein, mano. Pois é, e o cara deu um double buff de mãos mas eu beijadas? Pô, mano, se o Jarvan vier aqui de novo com o Zed é sacanagem, hein, mano. Eu tenho pressão bot. Que merda, hein, mano. Não, não, não, tá suave. Teve TP ou eu tô doido? É, dos ziggos, dos ziggos. Ah, tá. Dá pra dar e vai igual, não dá? Vou esperar você puxar, mano. Só puxar, Ezinha, freak eu. Tô tentando, beleza? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Acho que eu já vou, hein, mano, esse vinho, tá? Não, não, não, puxei, puxei, puxei, puxei. Ele não vai deixar, ele é esperto, mano. Mano, é. Vou, vou matar ele, eu tô morto, eu tô morto. Vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou pra torre, se você matar, eu morro pra torre. Morreu, morreu, morreu, morreu. Boa! Ah, eu morri, vai ah... Depende, calma aí, calma aí, calma aí. Você tem flash? Ah, esse, esse é bom, esse é bom. Tá bom, tá ah, bom. Tá bom. Não dava, vana, pra sair não, né? Mas tá bom, dai, Vamos morrer pra torre tá lindo. Aí, tipo assim, às vezes nós queremos falar uns trem, mas nós tem que tomar cuidado pra falar, porque senão fodeu Então, foi o que eu acabei de falar, tá ligado? Ah, Só né? Sobre isso. Matei aqui. Ó, isso aí, velho. Segue o jogo. Segue o jogo, vambora. Ah. Oh, dá pra separar o bem, dá pra separar o bem Vou tentar, vou tentar. Vambora, vambora. O pai que já não foi, não, ela, que ela, ela, ele ficou. Ficou, ficou, ficou. Beleza, você pega? Aham. Uh -huh. Amor, tá morto, amor, tu não sabe. Eu só quero pegar a poleta, tá ligado? E reto só. só qualquer coisa que eu pegar aí também tá, tá bom. Nice, esse aqui foi meu item, talvez? Nossa, beleza, beleza. eu vou ter que... Você deixa eu roubar alguma coisa aqui, mano? Pega Ó, oh, precisa... oh, exato o item, mano, exato. Hum, esse aqui pode dar uma merda, hein, mano. ah. Uh -huh. Ai doidão, e esse pike pagando de gostosinho aqui, mano? É... Ai bobão, vai pra casa já. Ela vai tentar derrubar os ziggs aqui, ela vai morrer. Ô, oh, que isso, brinde! Boa, Trox! Eu pego no protobelt. Ah, não, pegou! Pegou? Quase, mano. Pô, o Seraltar é sem mid, hein? Pro EZ, não? Ou é top? Esse Atrox também é resposta. É, né? é, é, é. É um dos dois é aqui, bom, Já. Mano. O cara tá, jogando tá jogando bem o EZ aí, né? Tá. um o, o, também. Vou tá aqui foi top mesmo, mano. Mas eu só vi tá a cabecinha, velho. O top, igual, hein? Não, esse aqui é brabo, pô. O Kami ali né, já deixou ele giga, já deixa mais. E duas kills pra ele. Sem medo de ser feliz, família. Vamos nessa. Fiz merda, mas corrigimos. Pô, eu vou ficar só farmando aqui de boa com os Acho que é isso. E vocês vão, vão ganhando aí o é. jogo, é isso? ah é. Eu? Tá. Mas você não tinha ouvido, não? Hum, então, eu tava no meio da play aqui. É, encerramento da campanha com os guerreiros lá, pô, da AOC, só que aí vai ser no canal deles. Aí eu vou ter que, tipo, fechar, vou ter que chegar uma hora antes pra configurar ah, tudinho, entendi. deixar setado, tá ligado? Ó, TFTP, bot, vai ter pagode aqui, viu? Mas eu tô com os Ziggs aqui. Nossa, o Arauto o cabeceou, levou a torre, god. Nossa, TFTP do outro. Caralho, galera louca. Só, tamo descendo, tamo descendo. Já Caralho. tem um T, já. A gente luta, então, mano. Pega sua barreira. Bandeira, bandeira. Peguei. Foi de folgado ali. Não é possível que ele vai tentar roubar. ali já. Oxe, mata ele. Louco. Beleza. Isso é nosso. Deu boa. Só sai agora. Beleza. Cuidado com o seu Pike só. Cara, assim, esse Triple Top? Porque tava aqui Caralho. Acho que TPU, velho. Foi muito rápido. você é louco. Vai tentar? Tem que terminar, mano. Tá. O Ziggs vai atacar aquela bomba aqui, mano, aquele meteoro. MAGUI! Relaxa, relaxa. Tá segurando até o último momento. Eu morro, mano, mas. Whatever. Se sair, tá bom, ex tá Vou vazar, bom. vou vazar, vou vazar. Tá bom, tá bom. Ainda mato o Ziggs de caneco aqui, ó. Piu! Ah! Ô, uh. oh, aqui, ó, tem um rapaz aqui, ó. Acho que é era... o. Viu, viu, viu. O Zed, né? Não, era o Jarva. acho que o Zed tá top. Ah, consegui. Batata É, frita. tipo batata frita, você come uma batatinha, toma um golinho da coca, tá ligado? Come ah, uma batinha, meia bombinha sim. meia bombinha, meia bombinha Opa, que é isso? Caralho, que estranho Ô, louco O que é o seu, pai? Peraí, o seu shield tira a ult dele? que não? Sabia não Você vai? Tem zonas? Tem. Tô puxando a wave aqui Mas nem precisa, parece que eu tô tank. tanque ah, velho, eu apertei, Zony, só que eu fui querer dar o facão, tá ligado? Trolei, velho, fui querer fazer bonito. Ufa, fala da Jana. Pode ir, Z. Ai, Ai é, o chute de dele voltou. Você viu? Vi, ah, vida, aquela cascada dele. Louco, louco, louco, esse é louco. Nossa, eu não consigo chegar no cara, mano. O alguém me empurra. É só... Beleza. Cheguei, hein? Ih, ah, vai fixar também. Ah, o Jarva gastou a bandeira na minha frente, louco? É mesmo? AI! E aí, chat, precisava do flash sim ou não? Opa... Chutei pra te proteger aqui, mano. Nossa a braba aí. Tem um TP ali atrás, tá? Vou te dar é. um healer aqui. Cabeça... AI! Eu usei zonas, mano! Como é que não saiu? Boa, boa. Olha lá, o Ezinho usou os zones, já eu não. Boa, garoto. Pô, seu eu zones, era clean, hein, galera. Se vira é o BTT, o próprio aí, ó. Canta uma música aí, Ezinho. Assim, um trap. Xixi. a conhecer. Não conheço nenhuma letra. <risos> letra. É, velho. Né, Dá ali, velho. Chave de Vamos ver os danos? Vamos ver os danos? Bora, bora. Ah, esse C bateu, hein, mano. Oh, esse aqui eu regacei é, esse jogo, tá? Eu dei poucos de dano. Tava acho. puxando minha build quando eu tava 04 4 né? Cara, ah falando, meu Deus, essa build, letalidade é uma merda, vai tomando coisa. Tá vendo? A galera é assim mesmo. Vamos ver os danos. O, dano. o Sim, dano não mente, né? Mano, é sempre assim, mano. né? O dano no mente. Finalmente vou poder comer, calma. Já vamos almoçar. Nossa, minha, minha piroquinha. 10cm tá de boa, família. Olha lá. <risos> não, mas Nossa. 28 é muito. To control it, the Lord is